E aí gente, aqui é o Stick, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo aí, uma carteira de criptomoedas que você deixa guardado as suas criptomoedas e vai ter um rendimento com isso, só de deixar guardado ali suas criptos Então eu tô falando aqui do app Tokenvest, olha só Então vamos estar tá entrando aqui nele, como vocês podem estar tá vendo E cara, então assim, você guarda suas criptos, né, sei lá, na Metamask, deixa lá seus USDT, né, seus dólar, seus Tether lá E cara, não rende nada, né, só deixa lá guardado, beleza Com essa carteira aqui, eles prometem que você pode ter um rendimento com isso então, a gente pode vir aqui em Market, tá? E mostra a quantidade relativa que você pode estar tá ganhando. Então, se você deixar um dia ali parado, basicamente é 30% ali ao mês, tá bom? Ou seja, seria 1% ali no dia, só deixar parado. 15 dias ali parado, você ganha 45% no mês. Em 30 dias ali bloqueado, você ganha 60% no mês. Em 45 dias você ganha 75% por mês e em 60 dias você ganha 90% do valor parado, tá? Isso em USDT e também você pode ter a opção de Bitcoin, Ethereum tem Polkadot aqui também, tem Litecoin, né? Litecoin aqui também, USD também, tá? Então, aqui estão as opções, beleza? Obviamente, isso aqui tem um certo risco, né, cara? Então, a gente dá para perceber, né? Se você já tá mais tempo no mercado, você percebe que pode ter um risco aqui. Eu sei que, assim, eles têm um robô de inteligência artificial que faz a operação, beleza? Ou seja, uma inteligência artificial, né? Uma EA, beleza? Então, é isso que eles falam, que eles fazem aqui, mas a gente sabe que tem risco, tá? Então, se você for investir num projeto desse, invista um dinheiro que você possa perder, porque a gente, a gente não sabe até quando vai durar a gente não sabe é, o que, que pode acontecer né tem risco a gente sabe mas enfim você querendo investir então basta você clicar aqui em recharge né que seria o depósito né basicamente aqui você seleciona qual cripto você quer então tem o SDT Bitcoin DOT Ethereum enfim você seleciona aqui aqui tem a rede por exemplo o SDT rede TRC20 e aqui você coloca a quantidade, por exemplo, é 20$ dólar você quer recarregar, né, só para você começar, clique em confirme. e aqui basicamente vocês vão ver que vai aparecer um QR Code, né, e vai aparecer com um o endereço, e é muito simples, cara. Você viria aqui na sua Binance, tá? Aí tá aqui, ó, por exemplo, o SDT, ó. Basicamente você vai clicar em Saque, e aqui, ó, em Endereço, você vai colocar aquele endereço ali que a gente pegou, você vai colar aqui, a rede, vocês podem ver, vai ter aqui a rede TRC20, tá vendo aqui, ó. Tron, TRC20, tá? E aí, basicamente, você faz o saque, ok? Já se você quiser fazer o saque, né, da plataforma, da carteira, você clica em Withdraw, tá? E aqui, basicamente, vai ser agora o processo contrário. Então, você coloca aqui é, também a moeda que você quer e a quantidade, por exemplo, aqui, ó, 20. Eu vou estar tá sacando 20 aqui para mostrar para vocês, tá bom? Vou vir novamente aqui na minha Binance, só que dessa vez, em vez de clicar em saque, vou clicar em depósito, né? Agora a rede, eu seleciono aqui a rede TRC20, e posso vir aqui na parte do QR Code, tá? Ou colar endereço. Eu vou pegar o QR Code aqui para fazer com vocês. Pronto, ó. Coloquei com o QR Code. Já foi automaticamente aqui. Vou dar um Confirme. Confirmou, beleza. Vai aparecer aqui, ó. Tem uma pequena taxinha de 60 centavos só, tá? E você tem que colocar sua senha. Eu vou colocar minha senha e já volto. Pronto, vocês podem ver que o saque foi feito, tá? Posso voltar. Enquanto vai fazendo o saque, a gente pode ver um pouquinho aqui mais do aplicativo, tá? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui no marketing e aqui tem como se fosse uns robôs de inteligência artificial, uns bots, né? Que a gente viu. Então a gente clica aqui. E vocês podem ver que você seleciona o valor que você quer colocar ali no bot, beleza? E aqui tem também a parte de time, tá? Aqui a parte de time é bem legal, porque basicamente o aplicativo funciona também com marketing de rede, tá? Então se você não gosta desse tipo de marketing, você não participa, né? Mas você pode estar convidando amigos e você ganha ali uma porcentagem para cada amigo seu que está investindo na plataforma. Então se você conhece bastante gente, você pode estar indicando, você pode fazer um vídeo no YouTube, divulgar no WhatsApp, divulgar no Instagram, divulgar no Facebook... Enfim, se divulga, você vai estar ganhando ali com o pessoal que está investindo ali na carteira, né? Então, vocês podem ver, você clicando aqui em Vite Now, vai aparecer o seu código de convite e o seu link. E também o seu link, eu vou deixar tanto o meu código quanto o meu link aí embaixo para vocês. Você pode estar entrando aí na plataforma com o meu link, ganha 10% cada um de vocês que quiser ajudar o canal, ganha 10% do depósito de vocês. E cada amigo também que você indicar, você vai ganhar 10%, tá? Então, cara, é uma boa aí, né? Se você quiser fazer isso. Tem também meu código, vocês podem ver na tela 737722 coloca o meu código para estar tá ajudando, entra pelo meu link, tá? Se você quiser estar tá ajudando no canal e você também compartilha o seu link para você estar tá ganhando. E aqui também a gente tem a questão de níveis, tá? Só para vocês verem que quanto melhor seu nível, mais você ganha. Então, nível prata, né? Basicamente você ganha 10% de cada amigo que você indicou. Aí você pode também ser nível gold, mas é para quem investe mais, né? A partir, acho que é de 20 mil dólares aí, basicamente você vai estar tá ganhando, tá ganhando mais, Platinho também você ainda ganha mais e diamante, né? Você ganha ainda mais, ou seja, quanto mais você investe na plataforma, mais você pode ganhar, certo? Então esse que é o marketing multinível que chama, né? E é basicamente isso, tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, essa carteira aí. Tá lembrando que tem uns riscos, né, galera, desse tipo de investimento que é muito alto, né? Então, assim, eu sugiro colocar, se for colocar, colocar um valor baixo ali que pode estar é, tá dando bom, né? Você indicando amigos aí, você consegue recuperar rápido também. Depois só trabalhar com lucro, tá? Geralmente eu faço isso em várias plataformas que tem nesse estilo aí, que não vou citar nomes aqui, mas tem várias, né? Então é nesse estilo que a gente costuma fazer, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.